Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer zéreo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também, o corpo é um, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Pois não será por isso no corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aleluia. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois. Há muitos membros, mas um só corpo E o olho não pode dizer a mão Não tenho necessidade de ti Nem ainda a cabeça aos pés Não tenho necessidade de voz Antes, os membros do corpo Que parecem ser mais fracos São necessários E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a honramos muito mais E os que em nós são menos temorosos Damos-lhes mais honra Então... É, que Deus aplique em nossos corações o texto lido da sua santa palavra. Eita, irmão Giovanni, isso, essas novidades nos deixam felizes, né? E saber que um servo de Deus, separado, ungido, é, fecharam as portas da igreja, mas o céu nunca fechou as portas para ele. E o que Deus prometeu ao, ao nosso irmão, tio Cabral, Deus está cumprindo porque a obra não pode parar. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E quando se trata de porta do inferno, é onde qualquer pessoa se dá lugar. Né? E hoje está, nós estamos vendo, neste dia, a vitória do nosso irmão. Porque a vitória do irmão Cabral é a vitória da igreja. Deus vai continuar o ministério dele, fazendo prosperar, crescer. Né, crianças que talvez é, tenham ficado tristes, como o senhor diz, muitas entraram em depressão, vão ver e ouvir falar de novo né, que tio Cabral está continuando fazendo a obra até o dia da vinda de Cristo, é ou que se Jesus chamar. Mas a obra não pode ser impedida por homens, porque Deus ele é o dono da igreja, é o dono da obra.